Olá, eu sou Gilberto, da Academia do Profissional e do Produtividade Jedi. Eu vim aqui rapidamente para te trazer comentários de algumas pessoas que conhecem o meu trabalho. A gente falou das tarefas vazias, do trabalho sem sentido, a gente falou da falta de força para levantar, seus, para levar seus projetos e suas ideias adiante. Sua vida profissional, sua vida pessoal não precisa ser assim. E a primeira coisa a mudar é a sua concepção, o seu entendimento, as suas crenças sobre você mesmo. Isso vai ajudar você a mudar a forma como você se relaciona com o trabalho, com as suas atividades. Comece a fazer isso e você já vai sentir que uma grande mudança começa a acontecer. Deixe os comentários aqui embaixo para que a gente possa se conhecer melhor, conversar e eu poder ajudar você nas perguntas, nas dúvidas que você tiver. Bom, fique agora com os comentários do Pedro, do Leonardo, do Rodrigo, pessoas que conhecem meu trabalho. É, meu nome é Pedro, como o Gilberto falou, é, sou gerente comercial aqui da unidade Centauro do Shopping Continente. É, fiz o curso de produtividade com o Gilberto, muito bacana, recomendo, é um curso que Abre muitas portas aí, ferramentas maravilhosas, né, para a gente gerir o nosso negócio, para auxiliar na gestão de pessoas. Né, o curso tem, me, me deu ferramentas e, e, e modos de, de encarar as rotinas diferentes, né, então a gente acaba tendo mais assertividade nas nossas, nas nossas ferramentas, no, no nosso dia a dia e é muito produtivo, né. Recomendo o curso. Ele auxilia bastante a gente na, na organização, na, na, no modo de, de, de gerir a equipe e ferramentas que a gente acaba utilizando no, no dia a dia e passando né, pra, o conhecimento para outras pessoas. Então, muito produtivo. Meu nome é Leonardo, eu trabalho com a Creative Up, sou proprietário da Creative Up, E a Creative Up trabalha com criação de site, desenvolvimento web e de marketing digital. É... Antes de fazer o coach, eu tinha muita dificuldade com definir prioridades, é, eu tinha muita tarefa e acabava não dando conta porque não dava prioridade para as coisas certas. Aí depois que, que eu fiz o volte o, o com o Gilberto, melhorou assim drasticamente, é, consegui definir as prioridades do dia e eliminar as principais coisas que eu tinha para fazer. e fez toda a diferença, desde a entrega dos prazos, para os clientes, a me organizar em casa, me organizar no trabalho, o desempenho, fez, teve um desempenho muito grande, uma mulheria muito grande nisso. Olá, o meu nome é Rodrigo Eugênio, eu fiz questão de dar esse depoimento para o Gilberto referente ao treinamento que ele me passou. É um treinamento simples, dinâmico, ele é completo, para fazer com que nós tenhamos um autoconhecimento sobre o que nos atrapalha e o que nos facilita. Eu tive muita dificuldade em estar colocando o meu projeto sobre a defesa pessoal online, que é, logo estarei postando na internet, e ele me demonstrou maneiras aonde eu poderia estar organizando melhor todo esse meu projeto, esses meus 30 anos de estudo, e ele me auxiliou de uma maneira muito agradável, para que eu pudesse ter uma eficiência excelente dentro do projeto que eu havia demonstrado para ele então, eu conheço o Gilberto já há mais de 10 anos eu sempre vi ele com sucesso nessa área comercial ele estudou de uma forma muito profunda sobre a psicologia humana, sobre o comportamento sobre os interesses e ele me demonstrou que nós temos certas facilidades e certas dificuldades e na medida que nós conhecemos isso nós podemos ter uma produtividade melhor este treinamento que ele me passou ele fez com que eu ficasse é, mais confiante em mim e também aos meus afazeres é um, é um treinamento confiável é um treinamento eficiente vale a pena conferir ela vai contar para nós aqui a experiência dela desse trabalho de hoje como é que foi a experiência para nós Olá, tudo bem? Uh, então, eu, eu achei uma experiência muito boa. Eu estava muito indecisa quanto a uh, um curso fazer e uh, ele me, me auxiliou assim, a, a eu traçar metas, objetivos e até ele me passou um exercício e, dentro desse exercício, eu fui eu descobrir que realmente eu quero fazer. Então, pra mim, e me, me auxiliou muito porque como eu falei estava precisa e ainda estou, sabe que eu vou fazer tudo isso mas já havia uma luz no fim do túnel, então antes como eu estava sem saber o que fazer, agora eu já já, já tenho assim um, um caminho a seguir eu recomendo a vocês, eu acho que todos devem procurá-lo devem e fazer uma sessão de coach também porque vai auxiliá-los também assim como eu vou ter um resultado bem positivo.